Ele saiu do de Augusteia, ele saiu do de Augusteia em de 1961, segundo ele conta, porque o dei tem uma forma de pensamento, é uma organização católica, mas tem uma forma de pensamento muito, muito própria, muito rígida em alguns aspectos, e ela proibiu descrever. Enorme para juntar as duas coisas, e foi isso que fizemos precisamente antes da pandemia e que resultou até com um gancho de comunicação durante a pandemia, em que nós dissemos que não era a altura de visitar Portugal, mas era a altura de ler Portugal. E assim, com já lido por um a memória seletiva também falha porém As pessoas vêm sendo sobretudo preocupadas com a sua profissão na carreira, precisam de fazer investigação, escrever artigos para, para revistas científicas e, portanto, o, o plano se situa a sair. Senti que era importante eu entender as características daqueles folhos, sentir o chão dos livros, sentir o toque. Tá